Fala galera, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal sobre o Dorival Júnior Que tem uma entrevista aí com o Flapres. é rapaz? flapress entrevistas de jogadores técnicos, né? E é isso, mas o falou bem, hein? Falou bem nas palavras o Dorival Júnior, mas é isso Notícias do Flamengo é claro, eu trago aqui no canal, tá bom? Então, eu quero que já você se inscreve no canal, deixa o like, quero chuva de like, tá bom, nesse vídeo, ativa a notificação para você não perder nada e compartilha para a galera, muito importante compartilhar para a galera, tá bom, tá bom, então é isso. Então, vamos para o vídeo sem enrolações, vamos lá. A gente está com muito prazer em receber aqui o nosso treinador, o nosso professor e que está trazendo aqui, né, Pra gente, é, Uma nova expectativa do time O time jogando Diferente, pra cima Tá fazendo a gente sonhar de novo Tá fazendo a tá gente sonhar né? Basicamente uhum. é isso, porque a gente passou por um, uma turbulência E o professor tá botando Tá dorivalizando a galera Tá dorivalizando, aliás é um termo Tudo bem, Dorival? Um termo que tá aí pegando, né? Dorivalizar, seja bem-vindo ao Flapress A Flapress existe, hein? A Flapress existe <risos> Tudo bem, Dorival? Maravilha. É um prazer estar aqui, Duda, Jorge. Acho que é, é um momento importante né, que nós estamos passando, mas é, nada ainda que nos deixem tranquilos. Né? Eu acho que nós temos que ter essa consciência. É, é um trabalho que ainda vai depender muito... É, de tudo que possa acontecer daqui para frente. Eu espero que mantenhamos da forma como estamos nesse momento, continuemos um processo de evolução da equipe, que os jogadores continuem acreditando, confiando naquilo que está sendo sugerido, passado, treinado, trabalhado, o que é o principal e os resultados continuem aparecendo. Eu acho que isso seria é, fundamental para que mantivéssemos né, esse esse ímpeto do torcedor ainda vivo, é uma obrigação nossa fazer com que aconteça, mas, acima de tudo, tendo a consciência que nada será fácil, que teremos que passar por grandes dificuldades aí pela frente até que encontremos realmente o nosso caminho. Acho que é o é um momento recente né, da, da, da história do Flamengo, em que o o treinador tem uma empatia muito grande com o torcedor, e o torcedor tem uma empatia uhum. muito grande com o treinador. Quer dizer, tem uma simbiose bacana funcionando nesse momento. Porque a gente teve aqui outros treinadores que passaram depois de 2019 e, e sempre alguém com o um pé atrás, sempre algum senão para dizer. Eu acho que toda essa dorivalização, quer dizer, essa viralização do nome do Dorival junto ao torcedor, é um bom termômetro disso, né? Tem aquele meme, pô, você no contra-luz, e aí os caras fizeram as mais variadas artes. <risos> Publicaram. Mas o pessoal está entendendo. Mas o pessoal já sabe. É, a galera está entendendo o que a gente está falando, o Dorival no, no contraplano com o cacetão. Tem essa história de Dorivalização, de Dorivral, enfim. Você é, é... mede isso, você consegue ver isso, porque você tem de fora. É, é, assim, a gente tem um sentimento, porque eu estou na rua, eu não, eu, eu não me escondo em momento nenhum. Pode, ele pode ser um momento positivo ou não. Eu não, eu não me escondo. Eu acho que nós temos. É, é essa consciência de que o nosso trabalho, ele está sendo desenvolvido. Se os resultados, às vezes, não estejam, caso não estejam acontecendo, eu, eu acho que você não pode se omitir do seu dia a dia, você não pode abrir mão disso. É natural que hoje você saia da rua e, e pelo momento que nós estamos passando, tudo isso, é, os sinais sejam muito positivos. Mas, assim... Eu, eu não me deixo envolver muito com essa, esse tipo de situação. Eu costumo falar que o futebol, o céu e o inferno, tem só um palmo de distância. É, é uma semana para virar tudo o que, de repente, possa estar sendo construído. Então, para mim, olha, eu já passei por muitos momentos, ou como torcedor an anterior, anteriormente, ou como, como atleta num segundo momento e depois como... O auxiliar técnico, diretor de futebol que fui e, e mesmo treinador que virei logo na sequência é, eu acho que já passei por muitos momentos assim. então eu tenho a obrigação de primeiro né, tentar neutralizar tudo que aconteça dentro do meu grupo de trabalho é, e tentar mostrar a realidade de tudo isso, porque não há mal né, que, que, que, que perdure por tempos e assim como também não há uma boa fase que ela continuará sempre. Então, nós temos que ter esse equilíbrio e sabemos que nós temos que estar sempre trabalhando e um pouco mais do que vem sendo realizado a cada semana para que atingamos tudo aquilo que desejamos. Mas, que não é fácil. O nosso ambiente, o nosso meio, o nosso momento, as dificuldades que enfrentaremos são, são, são problemas que só nós estando preparados e reunidos é que ou unidos é que conseguiremos encontrar é, um caminho. Ainda mais com essa sequência né, de jogos decisivos, um seguido do outro, aí é Libertadores, muda o chip, é brasileiro, Exato. brasileiro tentando a arrancada, pegou o time um pouco atrás, aí vem a Copa do Brasil, aí tem jogo fora, um jogo decide em casa, o outro jogo decide fora, e aí e, e esse trabalho como é que é para dosar isso, né? Você tem feito aí essa mescla aí de times. Né? como é que é esse, esse plano que, até o é assunto da, das redes né Jorge, é, Dorival tem um plano Dorival tem um plano <risos> olha, eu acho que é, no nosso meio você não sobrevive se você não tiver objetivos claros e principalmente né, que os jogadores acreditem naquilo que você esteja propondo eu acho que se não existir essa simbiose dificilmente vai acontecer alguma coisa é, o que eu vejo assim, é que nós temos uma ideia Estamos tentando segui-la, o principal, né? nós estamos trabalhando com duas equipes né, simultaneamente, bem. mas dando a mesma atenção em todos os sentidos, em todos os aspectos para ambas, é, fazendo com que todos se sintam importantes e participantes do projeto, não adianta que... É você querer definir olha nós temos uma equipe titular. Se em determinado momento nós tivemos a necessidade de uma definição, aí sim talvez nós tenhamos uma equipe mas nesse instante nós estamos com praticamente 22, 24 jogadores atuando diretamente, todos satisfeitos, motivados, sabendo que realizarão em campo, com muito treinamento, é, com muita dedicação de cada um, abrindo mão, às vezes, de vaidades pessoais uh, que cada um de nós temos, é uma realidade, mas é, você abre mão para um todo, né, para o coletivo, e o que eu sinto é que está todo mundo motivado, todo mundo querendo, todo mundo buscando. É, pode ser até que, de repente, aí na frente, encontremos algumas dificuldades, mas se estivermos juntos da forma como estamos nesse momento, continuarmos com os pés no chão, cabeça tranquila, trabalhando, dedicando, determinando, concentrando e buscando resultados em campo, eu não tenho dúvidas que talvez tenhamos um caminho aí pela frente, muito bom. Vamos aguardar que tudo aconteça. Tá aí, galera, esse foi o vídeo do canal, né, A entrevista aí do Dorival, na Flapress, né, que legal, hein, Dorival tá aí. Montando o time tudo direitinho, como me falou ele né? Um cara aí que... que é da Flapress. Mas, cara... Os caras estão brigando pelo título, né? Os caras estão nascendo no final do Libertadores. Né? Provavelmente pode passar do Atlético Paranaense, né? Se o time dá um vacilo, pode... Não, não passa, né? Mas... Se o Atlético Paranaense dá um vacilo, né? Se vai... qualquer vacilo, o Flamengo passa, né? Mas... O Flamengo... Tá muito bem, né? Se o Flamengo passava fecha para Ness, o Flamengo é simplesmente o favorito para ganhar a Copa do Brasil. Na minha opinião. Ainda não é favorito. É favorito. Mas não é grande favorito, né? Mas o time tá lutando. Tá lutando de tudo para ganhar a Copa do Brasil. Título que não vem já, já há muitos anos, hein? Já tem já tem muitos anos já que o título não vem desde 2013, né? Na época que o time tava com dívidas, e aí o time, né, ganhou a Copa do Brasil, né, e aí, né, saiu das dívidas, mas é isso, né, cara, o Flamengo vai jogar vai jogar até o fim, é isso, né, importa mesmo que o Flamengo tá fazendo uma ótima fase, tá fazendo uma ótima fase, porque o Flamengo não tava bem, né, na, na época no começo de 2021 né no começo do brasileirão não estava bem estou o brasileirão mal né perdeu pontos né e aí o flamengo jogou quando o urugal chegou jogou com sério né jogou sério né e é isso é, então eu, eu quero que você se inscreva no canal Deixe o like tá bom ativa a notificação para você não perder nada, compartilha para a galera, é muito importante, tá bom? Compartilhar pra galera, tá bom? Então é isso. Então, muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.